Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14. O apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, faz a seguinte declaração: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Eu e você fomos resgatados da maldição da lei. É uma afirmação clara e muito bem pronunciada da Palavra de Deus. Aliás, esse é o tema da minha mensagem hoje, resgatados da maldição. No entanto, quando eu olho para esse texto, eu acredito que existem aqueles princípios fundamentais de interpretação de texto que nós não podemos negligenciar. A nova geração em especial ela está sendo treinada a não pensar. Você faz um post num evento e diz, dia tal, no lugar tal, tais horas, nós vamos ter um evento que trata disso. Aí os comentários aí embaixo. Onde é mesmo? Que dia mesmo? Que horas? Eu fico olhando para isso e eu fico apavorado. Porque tem se tornado um padrão. A gente não pensa, a gente não processa. A gente é a geração do... Tudo tem que ser rápido, instantâneo. Tudo tem que ser superficial. Tudo tem que comunicar o mínimo possível. E quando nós... Pensamos na cultura do reino de Deus. Não dá para pensar dessa forma. Não dá para viver dessa forma. Nós precisamos aprender a voltar a conversar com os textos bíblicos. Nós precisamos aprender a, a, a, a dar a devida atenção e fazer os devidos questionamentos. Então o texto começa dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Primeiro diz o que ele fez. Depois diz como ele fez. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Por que, que ele teve que fazer isso? Porque está escrito... Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, esse está escrito, sinalizava não apenas uma profecia, mas uma intenção de Deus, de qual seria a maneira correta como esse problema teria que ser resolvido, na cruz. Qual o motivo disso tudo no final das contas? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Então Deus tinha algo muito específico em mente Não era apenas remover a maldição Mas era no lugar dela poder liberar a bênção E esse é o plano e o propósito de Deus para cada um de nós Que ninguém esteja debaixo de maldição Mas sim que a gente esteja debaixo de bênção Por favor, diga amém No entanto, a maneira como eu vejo a maioria dos pregadores Comunicar esse texto Acredito que tem nos empurrado numa direção Que eu diria que ela é no mínimo perigosa Por quê? Porque quando nós temos aqui uma afirmação de que Cristo nos resgatou da maldição da lei, nós precisamos nos questionar que tipo de maldição é essa. Do que exatamente está sendo dito. Porque não adianta saber que você foi resgatado de uma coisa que você não sabe o que é. A valorização do resgate, ela é comprometida quando você não entende nem do que você foi resgatado. Então, quando eu olho para esse texto... Eu vejo que, obviamente, ele está falando de maldição em duas perspectivas. Em primeiro lugar, ele diz que Jesus se fez maldição. Então, ele fala de uma maldição colocada sobre Jesus. Porque, na verdade, o calvário e a obra da cruz é uma troca. Ele se fez maldição no nosso lugar. Nós merecíamos estar debaixo da maldição. Ele diz, vou assumir aquilo que seria a sentença e a condenação de vocês. Então, para a gente entender o que aconteceu com Cristo, já que ele menciona como está escrito, ele está fazendo uma referência à lei...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 Porque nós não temos muitos relatos de gente que, condenada à morte pelos seus pecados, tenha sido levantada no madeiro. Mas Deus estava dizendo, se isso acontecer, ao levantar esse cadáver, ele não pode sequer virar de um dia para o outro. Ao anoitecer, vocês vão sepultá-lo. E quando eu olho para essa declaração, de que o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus... Eu fico pensando, mas já não estava morto quando foi pendurado? Já não estava amaldiçoado quando quebrou a lei e foi sentenciado? Mas na verdade, levantar no madeiro não é o que determinava a maldição. É o que expunha a condição dele de amaldiçoado. No entanto, Deus dizia, isso tem que ser algo rápido. Quando nós chegamos no Novo Testamento, a palavra de Deus aplica essa declaração de alguém levantado no madeiro, como assumindo maldição, dizendo, e se cumpre em Jesus. Agora, Jesus não está sendo amaldiçoado, vamos falar assim porque foi levantado no madeiro ele voluntariamente decide ser para expressar dessa forma a troca que ele fez na obra da cruz de assumir a nossa maldição agora, quando a Bíblia fala da maldição ela fala da maldição da lei é muito específico isso significa o que? que eu e você precisamos voltar ao tempo da lei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 para seguir os outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Deus está dizendo, eu coloco diante de vocês duas coisas, bênção ou maldição. A escolha é de vocês. Se obedecer meus mandamentos, bênção. Se não obedecer, maldição. Então nós não podemos olhar para a lei, dizendo que a lei apenas propõe a maldição. Ela propunha os dois. Benção para quem obedecesse, maldição para quem não obedecesse. Para deixar isso muito claro, o Senhor fala para aquela geração que saiu do Egito. Quando vocês entrarem na terra prometida. Isso aconteceu apenas nos dias de Josué. O Senhor diz, vocês vão se dividir as tribos diante desses dois montes. E vão pronunciar tanto benção quanto maldição. Aliás, um pouco adiante, em Deuteronômio 27, de 11 a 13. A Bíblia diz, Moisés deu ordem naquele dia, dizendo ao povo, quando houver despassado o Jordão, estarão sobre o monte Jerizim para abençoarem o povo. Estes, está falando das tribos, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal, Rubem, Gade, Azé, Zebulon, Dan e Naphtali. Deus divide as doze tribos, seis para cada lado, para lembrar todo mundo, se obedecer bênção. se desobedecer maldição. O livro de Josué nos declara, lá no capítulo 8, dos versículos 33 a 35, todo Israel. Então agora estamos falando da geração que entrou na Terra Prometida, depois da conquista de Jericó, depois da travessia do Jordão. Todo Israel, com seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e outro lado da Arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a Arca da Aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do Monte Jerizim e a outra metade em frente do Monte Ebal.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 Quebramos a lei, maldição Agora, porque Paulo está falando Que Jesus tem que vir fazer algo a respeito da maldição da lei Aqui eu e você precisamos de fato entender Até o nível de maldição que foram proferidos Porque os textos que nós estamos lendo É o que eu e você poderíamos Simplesmente reconhecer como uma classificação genérica Mas para você entender um pouquinho melhor Você pode gastar tempo depois em Deuteronômio 28 Eu não vou ler o texto todo porque nós temos assim dezenas e dezenas de versículos retratando minuciosa e detalhadamente os aspectos da maldição sobre aqueles que quebrassem a lei. Vou citar alguns desses versículos apenas. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor teu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Malditos serão na cidade, malditos serão no campo, maldito será o teu cesto de cereais, maldito será a tua assadeira de pão. Aliás, Deus já tinha dito nos primeiros 14 versículos de bênção nessas áreas para que obedecesse. Ele diz no 18, maldito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, maldito serão as crias das suas vacas e ovelhas. Malditos serão vocês ao entrar e malditos serão ao sair. É o oposto de tudo que foi declarado antes como bênção. O Senhor mandará sobre vocês a maldição, a confusão, a ameaça em tudo que empreenderem, até que vocês sejam destruídos e pereçam repentinamente por causa da maldade das suas obras com que vocês me abandonaram. Verso e 2. O Senhor os ferirá com fraqueza, febre, inflamação, com calor ardente e seca. Agora começa a lá de doenças. 23. O céu sobre a cabeça de vocês será de bronze e a terra debaixo de vocês será de ferro. Não haveria chuva, portanto não haveria colheita. É baseado nessa palavra de Deus, que Elias se levanta para anunciar que durante três anos e meio não haveria chuva. Verso 25. O Senhor fará com que vocês sejam derrotados pelos seus inimigos. E aqui nós vamos... Longe nesses reciclos com relato. A maldição interferiria em todas as áreas da vida das pessoas. Haveria doença, haveria enfermidade, haveria incapacidade física, haveria falta de recursos, haveria pobreza podendo chegar ao quadro de miséria. Haveria derrota diante dos inimigos, haveria falha nos empreendimentos e o quadro poderia chegar em morte completa. Então quando nós estamos lendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei, a tendência da maioria dos pregadores é simplesmente pegar essa declaração e dizer: "Ei, você não precisamos mais ficar doentes. Ei, você não precisamos viver no lugar de escassez e necessidade financeira. Ei, você não precisamos de derrota diante do inimigo." E eu quero dizer que isso não deixa de ser verdade. Porém, nós simplesmente pegamos a consequência da maldição. E Tratamos do assunto como se Jesus tivesse vindo resolver, mera e simplesmente, a consequência. Com isso a gente perde de vista o principal. Ele não veio tratar da consequência da desobediência. Ele veio tratar da causa. Ele veio tratar da incapacidade do homem de obedecer, que inevitavelmente o colocava no lugar da consequência. Agora, quando nós transformamos a obra da cruz, num mero e simples ato Jesus dizer, eu arranco a consequência, é quase como se a gente estivesse dizendo o seguinte... Bom, de hoje em diante não tem maldição nem para quem pecar. Nem para quem desobedecer. Você pode desobedecer à vontade que não haverá consequência. Porque afinal de contas, Jesus veio remover a consequência de se pecar ou desobedecer à lei. E eu quero te dizer isso, não é nem de longe, verdade. Ou nós poderíamos dizer que não existe mais nenhum tipo de maldição. O que alguns grupos tentam pregar e acreditar. Não, o crente não lida com maldição. Irmão, deixa eu te dizer... Eu e você não precisamos estar debaixo dela, mas não dá para anular a realidade a possibilidade de que alguém seja atingido por ela. Para mim, por razões óbvias. Primeiro, em Apocalipse 22, 3, a Bíblia fala da realidade final, do desfecho, da redenção, com novos céus, nova terra. A Bíblia diz, então não haverá mais maldição. Nós não chegamos a esse lugar ainda. O mesmo texto de Apocalipse diz que ali não haverá mais dor, não haverá choro, Deus enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá morte. Isso já aconteceu? Ainda não. Ainda temos gente morrendo, ainda temos gente chorando. Cada uma dessas coisas ainda está acontecendo. No entanto, nós não podemos olhar para isso e dizer: não, não existe possibilidade de um crente estar nesse lugar. Infelizmente, existe. Cristo veio nos resgatar da força e do poder do pecado, e alguns voltam para esse lugar depois da experiência do resgate. Por que, que isso seria diferente em relação à maldição? No livro de Hebreus, no capítulo 6 A Bíblia fala no versículo 7 De um tipo de terra Que absorve a água da chuva Produz fruto E a Bíblia diz E recebe a bênção de Deus Mas fala de um outro tipo de terra E na verdade está falando de um outro tipo de crente Que não frutifica E a Bíblia diz assim Hebreus 6,8 Perto está da maldição E o seu fim é ser queimado Obviamente esse o seu fim está falando da condenação eterna Mas ele diz que da maldição ele está perto agora porque maldição não é algo que se vive apenas na condenação eterna. Alguém pode, por deliberada desobediência e falta de correspondência com Deus, estar nesse terreno. Então a declaração de que Ele veio nos resgatar, não é dizer... Liberou geral, não tem nem maldição para correr atrás de ninguém... E nem consequência para quem se quebra a lei. Isso é apenas o efeito colateral. Jesus veio tratar a causa do problema. O que levava o homem a estar debaixo de maldição... Era a desobediência E o que eu quero te mostrar pela palavra de Deus É que o homem Ainda que soubesse que tinha diante dele dois caminhos Deuteronômio 30, 19 Deus diz, eu ponho de vocês, diante de vocês A vida e a morte A bênção e a maldição O Senhor diz, escolhe vida Ele está dizendo, a escolha é sua Não sou eu que estou determinando de forma arbitrária Quem é abençoado, quem é amaldiçoado Quem vive, quem morre O Senhor diz, as escolhas de vocês Determinam onde vocês vão Agora, mesmo que houvesse uma escolha, qual era o problema do homem? É aquilo que eu e você vamos descobrir: que ele não conseguia andar em obediência, e é dessa limitação que o Senhor tem que tratar. Porque se a desobediência leva às consequências da maldição, que são enfermidades, derrota, né, falta de provisão e tudo mais, Jesus não veio apenas mudar a condição externa, que é a consequência do seu comportamento. Ele veio mudar a capacidade do homem de agir de forma diferente, diante da lei de Deus. Essa é a essência da mensagem do Evangelho, que precisa ser resgatada e precisa voltar a ser enfatizada. A lei, por exemplo, tinha um prazo de validade. Nós precisamos olhar nessa perspectiva. Gálatas, capítulo 3, versículo 19, diz. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que... Esse até que indica claramente um prazo de validade. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, Jesus. Então, ela tinha um tempo, ela era transitória. Para que, que ela servia? Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 3. Paulo diz o seguinte, porque aquilo que a lei não podia fazer, diga comigo, não podia fazer, e diz, aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, o que a lei não podia fazer, mudar a essência e a natureza do homem, em Gálatas no capítulo 3, dos versículos 23 a 25, nós descobrimos que a lei era uma espécie de aio, de tutor para nos conduzir a Cristo. Paulo diz, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. Ou seja, mesmo antes de manifestar, Deus tinha um plano e um projeto. Haverá um tempo onde a lei está estabelecida, onde ela impera, haverá um momento onde a fé se manifestará. Então o texto está dizendo o seguinte, Estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados, para que essa fé, que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Há uma transição de tempo e estação, sim. O que significa ela e por quê? Quando a Bíblia diz que a lei não podia fazer algo por causa da fraqueza da carne, a Bíblia mostra uma debilidade na estrutura do ser humano. Que não permitia corresponder com a lei. A lei não podia mudá-lo nem ajudá-lo. Só que muitas vezes nós tratamos do problema como se fosse a lei. Cristo veio nos resgatar da maldição da lei. Eu já vi gente fazer classificação da lei maldita. Irmão, a lei nunca foi maldita. Paulo, por pelo menos duas vezes no Novo Testamento, se refere à lei como boa. Em Romanos 7,16 e em 1 Timóteo 1,8. Então, não era a lei que era maldita. Ah, mas a lei amaldiçoava. Não, era a desobediência da lei que gerava maldição. Mas a lei nunca teve nenhum problema. Então o problema não estava com a lei. O problema estava com o ser humano que não conseguia cumprir a lei. E a pergunta é, por que não conseguia cumprir? Porque o nosso problema, generalizando, falando agora como humanidade, era um problema de natureza. Essa é a definição essencial da Bíblia. Em Efésios, no capítulo 2, e esse texto eu gostaria que você abrisse comigo. Efésios 2, dos versículos 1 até o 3, nós temos uma menção muito clara a respeito disso. A Bíblia diz, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Em primeiro lugar, a Bíblia chama de filhos da desobediência, depois filhos da ira, porque quem desobedece, está debaixo de uma sentença de maldição pela própria desobediência. E a Bíblia diz, nós éramos esses filhos da desobediência, portanto, filhos da ira. Mas o texto diz, éramos por natureza. O problema era a natureza. Aliás, o senhor já começou a falar disso dentro da própria lei Tratando com a nação de Israel O senhor diz lá no livro do profeta Jeremias E esse é um exemplo que eu acredito que nos ajuda a enxergar e compreender melhor o quadro Ele diz, será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem Estando acostumados a fazer o mal A expressão acostumado sugere um visto de comportamento mas os dois exemplos dados fala de uma questão de natureza. O etíope dos povos do Oriente era o conhecido como aquele que tinha teso, a pele mais escura. O Senhor está dizendo, ele não pode mudar a cor da sua pele, porque é uma questão de natureza. O leopardo não pode remover suas manchas, porque é uma questão de natureza. O Senhor diz, e vocês não podem praticar o bem, porque o mal em vocês é uma questão de natureza. Não é apenas uma questão de comportamento. E quando nós começamos a entender que a raiz de todo o problema era esse, então nós entendemos do que é que Deus veio tratar. Em Romanos 5,12, o apóstolo Paulo diz que por meio de um só homem, uma clara referência a Adão, entrou o pecado no mundo. Pelo pecado entrou a morte. E a Bíblia diz que a morte passou a todos os homens. Quando o nosso problema de natureza começou com o primeiro homem, com a cabeça de toda a raça, com a primeira matriz reprodutora, porque Deus cria Adão conforme a sua imagem e semelhança. Se Deus fez a primeira matriz parecida com ele, qual era o plano de Deus para o resto de nós? Que nós fôssemos parecidos com ele. Porque a lei em toda a criação presente em Gênesis 1 é que tudo se reproduzisse segundo a sua espécie. Isso valia para os animais, valia para a vegetação, valia para o homem. Cada um reproduza segundo a sua espécie. E até hoje essa lei vigora. Gatos geram gatos, cachorros, cachorros foi bom né, cachorros geram cachorros, né, aves não vão gerar peixe, nem peixe vão gerar aves, tudo é de acordo com a sua espécie. Agora quando o primeiro homem pecou, e a sua natureza foi afetada pelo pecado, e a imagem de Deus foi corrompida, ele se torna agora uma matriz reprodutora que está comprometida. Então o meu e o seu problema de pecado não é aquilo que nós fizemos ao longo da vida. Isso é apenas a consequência de algo com o qual nós nascemos. O problema do homem com o pecado é a sua natureza. Então, nós precisamos entender que ao nascer nessa condição, o homem tem não apenas uma dificuldade, mas uma impossibilidade de andar na lei de Deus. E é disso que Paulo trata com muita clareza em Romanos no capítulo 7. E esse texto eu também quero que você abra comigo. Romanos capítulo 7, versículo 15. Paulo diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir pois não faço o que prefiro e sim o que detesto engraçado que a gente falando parece que ele está falando da gente ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa, nesse caso quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim porque eu sei que em mim isso é na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim contra essa lei, ele não está falando que é só um dilema, assim contra essa lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Conclusão, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Alguns estudiosos comentam a possibilidade de Paulo estar fazendo uma referência a usar a expressão corpo da morte a uma possível sentença que o Império Romano tinha sobre alguns homicidas. De às vezes tomar o corpo da pessoa morta e amarrar ao corpo do homicida, aquele que havia matado outro. e significava que ao carregar aquele peso ele estava carregando a sua própria sentença, porque à medida que o corpo amarrado nele entrasse em decomposição, ele seria comido pelos mesmos bichos que estavam comendo o corpo morto. Eles passariam para o vivo. Alguns acreditam que a alusão de Paulo possa ser essa. Irmão, seja esse o exemplo usado ou não, eu diria que no mínimo ele é muito parecido com o dilema ou com essa lei da qual Paulo está falando alguns estudiosos tentam dizer não, não, não, Paulo está falando de uma pessoa não crente não, ele se inclui, ele está falando dele ah não, aí outros dizem Paulo estava falando de si antes da conversão será, ele diz no tocante ao meu espírito ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus irmão, não existe um pecador antes da conversão com prazer na lei de Deus ele está falando de um dilema que nos toca de uma incapacidade de andar nesse lugar de obediência agora, quando a gente reconhece essa limitação a gente precisa entender o que é que Jesus veio propor, porque graças a Deus a conversa de Paulo não para no versículo 24 quando ele pergunta quem me livrará do corpo dessa morte a resposta vem no versículo 25 graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor você pode repetir isso comigo? diga graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, não, não, não Mas vamos dar um graças a Deus direito porque isso merece diga graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor Pastor, então o texto está querendo dizer que agora que Jesus veio está resolvido e a gente não tem mais essa guerra interior. Não, não é isso que está dizendo não. Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele diz, de maneira que eu, de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Mas espera aí, Jesus veio. Entrou na nossa vida. E a guerra continua. Sim, senhores. Gálatas 5, 16. O Espírito milita guerreia contra a carne e a carne combate, luta, briga contra o Espírito o que eu e você precisamos entender é que tínhamos um problema de natureza e é aqui que a essência da obra da redenção tem que ser entendida o que é que Jesus veio fazer? abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios no capítulo 15 1 Coríntios capítulo 15 e vamos ler do versículo 45 ao 49 Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. O primeiro Adão, tenho certeza que você sabia. Você sabia que tem um último Adão. Não é só um outro, não é só um segundo, é um último. Quem era o primeiro Adão? Um cabeça de raça. Criado por Deus com que propósito? De reproduzir a imagem e semelhança de Deus e, portanto, como matriz reprodutora, transmitir a imagem e semelhança de Deus a todos os homens. Pergunto, o primeiro Adão cumpriu o seu propósito? Não. Então Deus agora precisava de um outro cabeça de raça. Deus precisava de uma outra matriz reprodutora. Com isso em mente, vamos ler. O primeiro homem Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante o que vem primeiro não é o espiritual e sim o natural depois vem o espiritual então na cronologia no desdobrar dos fatos o Adão natural vem primeiro mas o outro Adão não é natural como o primeiro ele é espiritual verso 47 o primeiro homem formado do pó da terra é terreno você lembra de como Adão foi criado o segundo homem é do céu como foi o homem terreno assim também são os demais que são feitos do pó da terra e como é o homem celestial, assim também são os celestiais, e assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial, o que é que Jesus veio fazer? Ele não veio perdoar apenas os seus pecados cometidos e tirar a culpa de sobre você, Jesus não veio apenas te tirar de uma rota de condenação para o inferno. Quando nós reduzimos o Evangelho, é isso. Nós estamos depreciando em muito o Evangelho. Jesus veio fazer o que o primeiro cabeça de raça não pôde fazer. Ele comprometeu a reprodução da imagem de Deus. Então Jesus veio para ser um novo cabeça de raça. Para gerar homens semelhantes a Ele. Porque Ele reflete a imagem de Deus. E diferente do primeiro Adão, nunca cedeu ao pecado. Nunca foi vencido ou contaminado por Ele. Em Romanos 8, 29, a Bíblia diz, aos que Dantes conheceu, também os predestinou, isso significa destinar de antemão. Também os predestinou para que fossem conformes à imagem de seu filho Jesus. A essência do Evangelho é que Jesus veio reproduzir seres semelhantes a ele. Irmão, o Evangelho não pode se limitar apenas a tratar essas consequências da maldição. Se a gente fala que Jesus veio apenas trazer cura, e eu não estou negando isso. Se a gente fala que Jesus veio apenas mudar uma condição de escassez para uma de provisão, e eu não estou negando que a obra dele toca essa área. Mas se limitamos a ação dele ao remover a maldição da lei somente às consequências, nós estamos arrebentando o evangelho em relação ao que ele deveria ser. Paulo disse, é só para essa vida que esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais infelizes. Outra tradução diz, os mais dignos de lástima. Jesus não veio apenas te dar uma qualidade de vida melhor nessa terra. O que ele veio fazer foi cumprir o propósito original, que não pôde se cumprir através de Adão. Então aquele problema de natureza que nos foi transmitido, Jesus vem para dizer, eu tenho a solução. É com isso em mente que você vai entender a conversa de Jesus em João no capítulo 3 com Nicodemos. Ele diz, é necessário nascer de novo. Por quê? Porque quando eu e você nascemos inicialmente, nós reproduzimos a imagem da primeira matriz reprodutora. Ele diz, só tem um jeito de vocês agora terem a imagem que eu vim imprimir em vocês. Vocês vão ter que nascer outra vez. Nicodemos olha para ele, perdido como qualquer um de nós estaria nesse tipo de conversa. E pergunta, como isso é possível? Eu vou entrar no ventre da minha mãe, para ser parido, dado à luz de novo. Jesus disse, não, não, não, não, não. O que é nascido da carne, é carne. Esse nascimento já foi, está sacramentado e não muda. Mas o que é nascido do Espírito, é Espírito. Jesus está dizendo, o novo nascimento é espiritual. Não tem nada a ver com o primeiro que é carnal. Agora, nós criamos uma doutrina. Que quando eu e você, antes da conversão, a gente era nascido da carne. Então, aqui, a gente era carne. Mas agora encontramos Cristo. Nascemos de novo, nós somos Espírito mas você não é só espírito, você também é carne, porque você não deixou de ser um ser material e virou agora uma coisa etérea flutuando por aí, então o novo nascimento não anula o velho, isso que você era, que antes de converter uma carne inclinada ao pecado, veio junto para cá, a diferença é que agora, no seu espírito, Deus te deu a condição de fazer com que essa nova natureza sobreponha a velha alguns tentam pregar um evangelho dizendo, não tem mais inclinação a carne, não tem mais, irmão você pode vencê-la, não significa que ela não esteja aí, Jesus não ensinaria a gente a orar para não cair em tentação se depois do novo nascimento a carne tivesse já sido purificada Haverá uma glorificação de um dia o pecado será erradicado da nossa carne. Paulo diz aos romanos que nós estamos esperando a redenção do nosso corpo. Haverá um dia onde todo esse mal será extirpado, Mas isso ainda não aconteceu. Alguém disse, falou, pastor, então qual é o lucro de eu ter nascido de novo? O lucro é que o que é só nascido da carne, ele está sentenciado só a inclinação da carne. Ele não tem a menor chance de vencer o pecado. Você que nasceu de novo e agora tem dois nascimentos, ainda trazendo o velho, você tem uma luta diferente daquele que o bem não quer se manifestar aqui dentro de você, você tem algo que é muito mais do que os seus escrúpulos a sua moral gerada pela boa educação é algo que sintoniza com a palavra de Deus com a lei de Deus você tem prazer naquilo você diz, eu quero viver isso mas você ainda está em luta no entanto, você recebeu uma intervenção a nível de natureza em de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 4 a Bíblia diz que nós nos tornamos participantes da natureza de Deus isso significa o quê? Que agora, ainda que tenha uma velha natureza a ser vencida, tem uma nova que me dá condições de vencer a velha. Quem está entendendo, diga amém. amém. E aí você vai observar o que é que Paulo diz, é, o, o que é que Pedro diz. primeiro 1 Pedro 1,14 diz, como filhos da obediência. O que, que a gente era antes de nascer de novo? Filhos da desobediência. Agora que nascemos de novo, a Bíblia diz, como filhos. Da obediência. Porque o que mudou. É a capacidade de obedecer. A maior confusão. Que eu vejo em muitos pregadores da atualidade. É não entender a transição da velha para a nova aliança. É não entender o que mudou. Na velha aliança. Deus deu mandamentos. Concorda comigo? Os mandamentos tinham que ser obedecidos. Concorda comigo? E a não obediência gerava o quê? Maldição. Consequências. Agora. As pessoas pregam que agora que nós chegamos em Cristo, porque a menção, ela tem base em texto bíblico. Romanos 10, 4 diz o fim da lei é Cristo. Então eles olham o fim de uma lei específica, e eles tentam dizer que é o fim de toda a lei, que não tem mais lei nenhuma. Conversa. Hebreus, capítulo 7, versículo 2, diz que onde a mudança de sacerdócio, a mudança de lei, então acabou aquela, mas continua havendo uma lei. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Atos 1,2 fala que Jesus, depois de pelo Espírito Santo haver dado mandamento aos seus apóstolos, com a clara intenção de que eles nos transmitissem, é o que está lá em Mateus 28. Vão, façam discípulos das nações, ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. Então não dá para dizer que não tem mandamentos na nova aliança. Ainda tem mandamentos. Com qual propósito? Que eles sejam obedecidos. E a não obediência tem consequências? O Novo Testamento está cheio de exemplo disso. Então o que é que mudou? Lá tinha mandamento. Era para ser obedecido. A não obediência a desobediência gerava consequências. Aqui também tem mandamentos. É para ser obedecido. A não obediência gera consequências. Qual a diferença é que aqui... Era impossível o homem obedecer por uma questão de natureza. E agora quando passamos para a nova, é possível andar em obediência. Então Pedro diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Se isso fosse automático, nasci de novo e isso não me toca mais, ele não ia dar uma ordem para você não voltar àquele comportamento. Ele diz, não vos amoldeis, ele diz pelo contrário. Segundo é santo aquele que vos chamou sede, também vós santos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque o Senhor sou santo. O que nós precisamos entender não é apenas que Deus proporcionou uma mudança de natureza, é como viver a nova natureza. Se fosse automático, Paulo não diria lá aos Efésios que a gente tem que se despir do velho homem. Desse domínio que o pecado tem sobre a carne. Para se vestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Isso não é automático. É um direito seu, é uma provisão para que aconteça, mas você precisa saber como trazer isso para a sua prática de vida. Agora, quando a gente olha as promessas feitas desde a velha aliança, anunciando a chegada da nova, porque nós vimos que ela tinha prazo de validade,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 então ele continua e diz o seguinte... quanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus já está dizendo, na nova aliança vai ter lei. Então não vamos tentar anular uma declaração tão contundente. Agora... Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo. Diga comigo, coração novo. Deus diz, porei dentro de vós espírito novo. Diga, espírito novo. Aí Ele diz, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Escrevendo... Aos hebreus, o autor da epístola diz em Hebreus 10, de 15 a 17, isso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Por quanto após ter essa é aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, sobre as suas mentes as escreverei. Também acrescenta, também de modo nenhum, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Os autores do Novo Testamento aplicavam essa realidade à nova aliança. Então algo que eu e você precisamos entender é que hoje nós temos a possibilidade de andar em obediência, não apenas por causa de uma nova natureza, mas por causa de alguém que nos capacita, em vez de viver a velha realidade, viver a nova, quem é esse? Deus diz, dentro de vós, porém o meu espírito. Quando eu e você tratamos da maldição que Jesus veio resolver na cruz, como se fosse só a consequência, qual é o nosso conceito de bênção? Se Jesus veio simplesmente resolver a consequência da desobediência, que era é enfermidade, fraqueza, incapacidade, escassez, derrota diante dos inimigos, então a bênção tem que ser o oposto disso. Então Jesus veio garantir cura, Jesus veio garantir provisão, veio garantir vitória, isso é apenas parte da verdade. Está longe de ser ela completa. Se a gente entender que ele veio tratar da causa e não só da consequência, então a promessa da bênção é algo maior do que nós enxergamos. E diz, para que a benção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé, pela fé o Espírito Prometido. Quando Deus anunciava a nova aliança, Ele diz, "Porei dentro deles o meu Espírito. E aí eu vou escrever no coração deles as minhas leis. A diferença, querido, não é só que eu e você temos uma nova natureza. Nós temos alguém para trabalhar essa realidade na minha e na sua vida. Segundo aos Coríntios 3,18, diz que nós com o rosto desvendado, somos transformados. Diga comigo, transformado. A Bíblia diz de glória em glória, na imagem do Senhor Jesus, pelo Espírito então esse projeto original de Deus de nos fazer cópias de Cristo de fazer de nós pessoas semelhantes a Jesus, ele só é possível não apenas porque na cruz Jesus nos deu a possibilidade de ter um novo nascimento que sobrepõe o primeiro junto com a mudança de natureza ele diz, eu vou fazer em vocês um depósito eu vou colocar o meu espírito para que o governo de Deus se manifeste em vocês, para que a natureza de Deus os influencie, e nessa batalha a Bíblia está dizendo você tem que se livrar das obras da carne e Entender o que é vida no Espírito. Então se nós falamos ser semelhante a Jesus. É a essência do Evangelho. Uma vida no Espírito. É outra chave indispensável. Porque não existe vida cristã. Onde você vence o pecado. Só nas suas forças. Não existe vida cristã. Onde você é transformado. Só pelo seu poder. De autodeterminação. Nós precisamos entrar nesse lugar mais profundo. Então Paulo. Ali em Romanos no capítulo 8. Depois de fazer a pergunta, quem nos livrará do corpo dessa morte? É desgraças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas quando ele termina falando, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Eu às vezes lia esse versículo que eu desanimava. Até porque a gente tem a mania de ler capítulos, e a gente interrompe no final de um capítulo, como se o assunto tivesse terminado. Essa divisão de capítulos... E depois em versículos, aconteceu em dois momentos distintos, só para nos ajudar a achar os textos. Eu era ainda adolescente, eu vi um dia irmã Valnice Milhoma pregando E ela disse: para você começar a entender o livro de Romanos, você deveria ler de 20 a 30 vezes seguida sem parar. Eu li 50. Eu ia fazendo uma marquinha no início da primeira página fechava o quadradinho e cortava no meio, enquanto não deu 10 quadradinhos cortados no meio, eu não parei de ler Romanos, e aí de repente você começa a enxergar o quadro todo, é lógico que Paulo está falando de coisa profunda, não é coisa profunda só para mim para você, o apóstolo Pedro escreve e fala da sabedoria com a qual o irmão Paulo escrevia, ele diz, nas quais, falando das suas epístolas, há coisas difíceis de entender, eu digo, Senhor, se até Pedro achava difícil de entender essa profundidade de Paulo em nós, e quando Paulo chegava no limite que nem ele dava conta, ele dizia, ó oh, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. Mas deixa eu te dizer, irmão, há muita coisa para ser compreendida. E porque o nosso relacionamento com a palavra é superficial, nós não temos o um entendimento correto. Porque não temos o um entendimento correto, nós não temos uma fé correta. Porque não temos uma fé correta, nós não temos os resultados corretos demorou para eu fazer a transição do último versículo do capítulo 7 para o começo do capítulo 8 e aqui termino. abre comigo em Romanos capítulo 8 ele começa dizendo agora pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus vamos, vamos ler agora do verso 2 a 11 porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte mas espera aí pastor o senhor disse quando eu nasci de novo eu continuei com o velho nascimento sim Mas agora alguém veio habitar em você Para empoderar você a viver a realidade do novo e não do velho nascimento Então a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus Livrou você da lei do pecado e da morte Porque aquilo que a lei não podia fazer Por causa da fraqueza da carne Isso Deus fez Enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa E no que diz respeito ao pecado Porque Deus precisou se fazer homem porque esse homem, essa carne, precisou ser crucificada. Deus estava dizendo, eu vou julgar na carne. Aquilo que tem se tornado o problema do homem. A sua própria natureza. Aquilo que o impediu de obedecer a lei. Aquilo que a lei não fez nele. Eu vou fazer em Cristo. O que Jesus veio proporcionar. É a mudança de natureza. Agora, isso só se torna realidade pelo Espírito. Verso 3 termina dizendo, e assim... Deus condenou o pecado na carne a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você não entender que a remoção da maldição era a causa, a incapacidade do homem de obedecer e não a consequência da desobediência, você nunca vai entender que a bênção prometida era o Espírito Santo em nós. E o que é que o Espírito faz? Ele diz, a fim... De que a exigência da lei se cumprisse em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5. Os que vivem segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mesmo na vida do crente. Mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmão, nunca a mensagem da graça foi, liberou geral. A mensagem da graça sempre foi, o que não era possível. Agora em Cristo Jesus tornou possível. E a graça vai te dar condições de não viver mais para a carne, de não agradar a carne, de não mais estar inimizade contra Deus. Por favor, diga amém. amém. Verso 9. E diz, vocês porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês... E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Várias vezes a expressão, e eu já volto aqui na leitura de Romanos 8. Várias vezes a expressão bíblica é de que o cumprimento da promessa é a respeito do Espírito. Em Gálatas 3, no versículo 2, antes de chegar lá no 13 e 14. Ele diz, recebestes vós o Espírito, pelas obras da lei ou pela mensagem da fé? Ele começa a conversa antes de chegar lá falando do diferencial que é ter o Espírito Santo em nós. Ele é o Espírito prometido. Efésios 1,13 diz, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Às vezes as pessoas acham que era só a promessa de Jesus, porque disse, que em Jerusalém, eu vou enviar. Jesus reforçou a promessa, que repetidas vezes era trabalhada na velha aliança, no Velho Testamento. E aí, continuando aqui, Romanos 8, 10, se porém Cristo está em vocês o corpo na verdade. Está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então eu ainda tenho o velho nascimento na minha carne, mas eu tenho o um novo nascimento e a vida no Espírito. Agora, olha o 11, se em vocês habita o Espírito, daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o que é que Paulo está dizendo? Pensa no poder que esse Espírito tem. Romanos 1,4 diz que foi o Espírito de Santidade que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E disse, habita em você o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos também. Vivificará o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vós. Aí quando ele vai falar da glorificação como uma obra final, ele fala que hoje nós temos as primícias do Espírito. Nós temos apenas o começo de algo que será muito maior depois. Agora, irmão, se você já pode vencer o pecado com as primícias do Espírito, você consegue imaginar o desfecho disso? Quando o pecado será definitivamente erradicado de nós. Deus tem algo extraordinário para mim e para você, mas não é apenas aquilo que nos aguarda no desfecho da redenção. Nós podemos viver nesse lugar de vitória sobre a carne. E nós podemos experimentar o cumprimento do plano e do propósito de Deus, que é sermos semelhantes a Jesus. Por favor, diga amém. Então aqui... Para finalizar, eu quero desafiar, creia na obra de Cristo na cruz. O que significa crer? Significa entender que Ele não só tirou a minha culpa e a condenação de tudo que eu fiz de errado. Ele me proporcionou uma nova natureza. Ele me empoderou com a sua graça e o seu espírito para viver a nova natureza. E fazer com que ela se sobreponha à velha. E eu estarei mantendo essa carne debaixo de rédea curta até o dia final. No livro de Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 24 e 25, o apóstolo, logo depois de falar das obras da carne e do fruto do Espírito, ele termina dizendo o seguinte, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então ele disse, vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você foi vivificado pelo Espírito, porque foi Ele que te convenceu do pecado. Foi Ele que estava presente no que Paulo escrevendo a Tito chama de o lavar da regeneração do Espírito Santo. Foi Ele que te selou no dia do novo nascimento. E disse, se Ele te vivificou, se Ele trouxe você à vida, agora ande no Espírito. Então nós temos que crer não só no que a cruz nos proporciona, mas no quanto o Espírito Santo pode tornar isso real para mim e para você. Está mais do que na hora de nós passarmos a exercer uma fé correta. Como eu disse aqui outro dia, tem gente acreditando. Que a tentação é sobrenatural. Eu quero te dizer, não é. A Bíblia diz, cada um é tentado e atraído pelo seu próprio desejo. Paulo escreve aos Coríntios diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Toda hora tem um crente querendo jogar a conta nas costas do demônio. É o satanás, pastor, ele que me faz pecar. Não, não, não, não. Não, não ele não. A tentação é humana, ela não é maligna. Mas a Bíblia não chama o diabo tentador, sim, porque ele oferece o cardápio daquilo que ele sabe que você quer. Ele provoca a sua vontade, mas a tentação é só a sua vontade gritando. Só que a Bíblia diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humano. E fiel é Deus, que não permitirá tentação maior do que a que possais suportar. Pelo amor de Deus, digam um amém. amém. E o texto diz assim, pelo contrário, junto com a tentação dará o escape. O que, que é sobrenatural? É o escape, é o livramento. A tentação é natural. O livramento é sobrenatural. Mas nós criamos uma doutrina na nossa cabeça de que tentação é sobrenatural. É quase impossível de resistir. E como se o escape fosse só natural e humano. É o contrário. Se você não entender direito, você não crê direito. Se você não crê direito, você não tem o resultado certo. Mas se nós andarmos na luz, na verdade, da palavra de Deus e deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nós, e falar da obra do Espírito Santo na sua vida. Será uma das minhas ênfases nesse ano. Porque nós precisamos aprender a viver nesse lugar. Porque é Ele que vai permitir que a prática do dia a dia, dessa vida de vitória sobre a carne e o pecado, de nos tornarmos parecidos com Jesus, se torne realidade. Eu quero que vocês coloquem em pé, por favor. Nós vamos orar. Feche seus olhos. Eu quero que você possa expressar por alguns instantes, por um pouco de tempo. Eu quero que você possa expressar a Deus gratidão pela obra da cruz. Porque Jesus veio nos resgatar da maldição da lei. A lei era boa, ela não era maldita em si mesmo. A maldição era a incapacidade de cumpri-la. A maldição era inevitável pela incapacidade de cumpri-la. E foi disso que Ele veio nos resgatar. Da incapacidade de obedecer. Para nos colocar em um lugar onde a obediência fosse possível, ainda que não fosse automática. Nós precisamos ser gratos a Deus por isso. Mas além de fazer isso mudando a natureza, Deus colocou em nós um depósito, o Seu Espírito. Quando a Bíblia fala sobre eu e você sermos cheios do Espírito. Ela não está falando de você ter cada vez mais do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é divisível. João 3,34 diz que ele não dá o Espírito por medida. Então não é hoje eu tenho um pouco, amanhã eu tenho mais dele, depois da manhã eu tenho mais. Ser cheio tem a ideia na Bíblia de ser totalmente tomado, preenchido. Então não é você que tem mais do Espírito Santo. É o Espírito Santo que precisa ter mais de você. Ser cheio do Espírito tem a ver com rendição. Tem a ver com entrega. Tem a ver com interação. E junto com a nossa gratidão, eu gostaria que você começasse a orar e falar com Deus onde você está. E dizer, Espírito Santo, eu preciso te conhecer melhor. Eu preciso viver no lugar do teu domínio. Eu preciso viver no lugar da tua liderança. Eu quero andar no Espírito. Fala com Deus do seu jeito e da sua maneira. Nós estamos falando de algo que é maior do que merece simplesmente uma experiência. Nós estamos falando de algo que precisa ser, na verdade, um relacionamento. A única forma de eu e você sermos transformados na imagem de Jesus, é pelo Espírito Santo. A única forma de eu e você vencermos a inclinação da carne, é pelo Espírito Santo. Ele que turbina a nova natureza e consegue anular a velha. Eu quero que você se coloque diante de Deus, dizendo Senhor, eu quero que a palavra entre no meu coração. E eu quero entrar nesse lugar não só de entendimento, mas de fé De que eu posso andar em obediência De que eu não tenho mais que ser escravo do pecado Como era a minha condição antes da conversão Esse é o tipo de coisa que eu e você temos que aplicar fé Como qualquer outra, outra coisa na vida cristã E eu quero que você ore por isso dizendo Espírito Santo Que essa convicção seja fortalecida dentro de mim que eu entenda que de fato eu posso andar e viver em plena vitória diante do Senhor.